de hoje eu vim falar sobre o curso YouTube Money se alguém já ouviu falar ou quem ainda não ouviu falar, vou mostrar pra vocês por dentro do curso, será que ele funciona, será que ele é tudo que realmente falam dele, será que é a última Coca-Cola do deserto então depois da vinheta a gente volta pra vocês conhecerem o curso YouTube Money por dentro I never made it, but I know I Bem-vindos ao canal Portal para o Sucesso, o canal que vai ajudar você a ganhar dinheiro através da internet usando apenas o seu celular ou o seu computador. Eu me chamo Paula Florindo, para quem ainda não me conhece, sou empreendedora digital e hoje eu trabalho apenas com o marketing digital. Nesse canal falamos tudo sobre marketing de afiliado, como você ganhar dinheiro a, é, pela internet, no caso, né? E para eu poder trazer conteúdo sempre para vocês, toda semana, é, eu Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem aquela força para mim, para que eu possa sempre vir com conteúdos novos. Deixe seu like, deixe seu comentário. Peça qualquer coisa que vocês queiram que eu possa trazer de assuntos que eu não, não abordei no canal ainda. É só pedir que eu sou todo ouvidos. É, meu celular, meu WhatsApp está aqui na, no, na primeira descrição do vídeo. Se você quiser falar comigo, pode me chamar. Então. O, o vídeo de hoje é sobre o curso YouTube Money. Vou falar é, por dentro o que é o curso, o que ele faz na vida das pessoas, se realmente ele funciona. Então, eu vou para a tela do computador agora e vocês vão ver tudo por dentro do curso YouTube Money. Bom, galera, eu estou aqui dentro do curso agora, tá? Eu quero mostrar para vocês, ó. São 144 aulas, um curso maravilhoso. É, aqui começa pelas boas-vindas, né? São, deixa eu ver quantos módulos são. Aí depois ele vai te colocar ao acesso ao Close Friends dele, tá? Somente quem é aluno que entra nesse Close Friends. Hoje já não tem mais grupo do Facebook, agora é um grupo, um grupo do Telegram. É, aqui ele ensina como você se afiliar ao curso, somente quem é aluno pode se afiliar ao curso. Aqui ele, ele mostra algumas entrevistas com alguns alunos essa menina aqui, a Sabrina, em 30 dias, ela ganhou 6.300 reais. Ela tem 19 anos. O Bruno hoje já passou de 10 mil. Esse outro aqui é um aluno que ele trabalha. E além dele trabalhar, ele faz YouTube. Ele já ganhou 13 mil reais em um mês. Então, assim, ele dá várias dicas aqui de como você ganhar dinheiro pelo YouTube. Aqui são, são outros depoimentos, como é que ele dá. Ó. Saquei 17.940 reais... Ele mostra ao vivo, saca no valor. Aqui ele acabou, gente, de comprar uma Evoque à vista. Pagou à vista. Tem um vídeo aqui só falando sobre isso. Sobre o carro que ele comprou. Eu comprei um carro ganhando como afiliado. Pense. É, aqui ele, ele diz: como você perder a vergonha de ganhar ou de gravar vídeos? Ah, esse vídeo aqui não é da Evoque, mas ele tem um vídeo já é, que ele gravou que ele acabou, acho que tem o quê? Duas semanas que ele comprou um Evoque. E hoje ele está com dois carros, a S Fluence e a Evoque. Aí começa o curso aqui, a prática, né? Pelo, o Mindset, ele vai explicar alguma coisa sobre o Mindset. Aí tem o um módulo 5. O que é o módulo 5? É, qual é o objetivo do curso, que você vai aprender e quanto você vai ganhar, mais ou menos, né? As estratégias, é, posso ganhar sem aparecer, o que, o que, que você vai vender, o módulo 6, são três aulas. O que é o um marketing digital, para quem ainda não conhece, o que é um afiliado, quem está iniciando agora não sabe o que, que é essas coisas, né? O que, que é um produtor digital. A gente vai para o módulo 7. O que é, um, é vídeo review? Que é hoje é o que as pessoas estão ganhando muito dinheiro com vídeo review. Ele te explica aqui, ele te ensina como é que vai fazer, o que é um canal de nicho, quais são os dez nichos mais lucrativos. É... Quais os produtos você deve escolher para fazer o seu canal de vídeo review? Criando conteúdos para o canal de nicho. Aí, aqui, ele sempre faz um quiz para você, pra, tipo um questionário, para passar para os próximos vídeos. É o módulo 9. São 13 aulas aqui, ó. É criando o canal zero, do, de, passo a passo do zero, né? Ele te ensina a verificar. Ele vai te ensinar o que é o CEO. É, ele vai te ensinar Várias técnicas aqui de Black Hat né? Ele vai te ensinar Como, como você escolher melhor um título Para o seu vídeo Como criar um título chamativo Para um canal de nicho Escolhendo a descrição do vídeo com as palavras-chave Escolhendo as melhores tags para o seu vídeo Criando uma tag única de autoridade Que isso em curso nenhum Eu vi A primeira pessoa que ensinou foi, foi ele aqui Eu acho que poucas pessoas sabem o que é essa tag única de autoridade? Criando um thumbnail com alta retenção, alto CTR. É, overview, patada, próximos passos, ferramentas bônus. Aqui no módulo 10, são mais duas aulas. É, deixa eu ver aqui. Está descendo muito. É, estudar o algoritmo do YouTube. né Se você fez os módulos acima, tem um quiz também. Aí começa as técnicas de Black Hat, que aqui é a mais simples, a Easy. Eu já fiz dois cursos, gente, de YouTube. E, e os cursos que eu fiz, eu só aprendi as técnicas básicas de, de Black Hat. Esse aqui, ele ensina várias técnicas. Ele ensina técnicas que eu nem sabia que existia. Só para você ter noção, quem começou a usar Black Hat, vamos dizer assim, quem inventou o Black Hat foi ele. Foi a primeira pessoa que começou a usar Black Hat aqui no Brasil. E agora a maioria das pessoas está usando. Então, ele te explica como é o método Waze. Aula 1 é ganhando views, likes, inscritos, comentários grátis. Ganhando views no automático, que é um, uma, um aplicativo. Um aplicativo não. Um... É tipo um aplicativo que você baixa no YouTube. É uma extensão, que é o Refresh. Ganhando views externos. Pelo Google Sites, ele te ensina aqui outra técnica também que eu, eu não conhecia, eu aprendi aqui. Tanto essa do Refresh como do Google Sites. Aí o módulo 11 é o Black Hat Medium. Já vai ficando um pouquinho mais difícil. É ganhando views com programas, que ele te ensina a baixar os programas. São, é o InHA. é como instalar o programa de views, views, likes insights também, gratuito. Isso aqui ele te ensina, que é uma técnica maravilhosa para você estar tá ganhando likes. E o Black Hat do método hard, que é o mais difícil, no caso, que é o pago aqui, ele te ensina aqui é, é, quais são as plataformas que você vai usar para você comprar é, é, as visualizações, os likes, quem são os fornecedores, tudo isso ele vai te explicar aqui, certo? É, o módulo 3 que é o ranqueamento supremo. Que é um ranqueamento 24 horas que ele te ensina aqui como você ranquear o vídeo 24 horas para ficar nas primeiras posições isso aqui ninguém ensina só ele o módulo 14 aqui que é criando um roteiro persuasivo tem várias aulas ó. são sete aulas convencer o cliente a comprar de você promessa forte é o método PCS que é um método maravilhoso para você trabalhar com canal de nicho é a cópia no formato de depoimento para canal de vídeo review explicando o script de vendas, estudando a página de vendas do produto. Gente, ele pega na mão, na mão da pessoa e ensina do beabá. Impressionante isso aqui. Se você não aprender, o módulo 15, mestre dos contratos. São... Módulo 16, desculpa. São quantas aulas aqui? Seis aulas, né? Introdução, como procurar canais, pegando e-mail para contato, criando um e-mail pessoal civil na prática. Ele te ensina aqui a fazer o e-mail marketing, né? Cálculos infalíveis de investimentos e como ganhar... Não, aqui na e-mail marketing não, desculpa. Isso aqui é, é mestre dos contratos, é para você fazer é, com, com youtubers, como é que eu digo? Parceria com youtubers. Ele te explica e te ensina até como você fazer, o que você escrever nos e-mails. O módulo 16, esse aqui eu nem cheguei nele ainda. É o YouTube ADS. Que é o AdSense, que é pago, né? Primeira aula passo a passo, subindo anúncio na prática. Aula 3, subindo campanha na prática. Eu nem, nem comecei a fazer isso aqui ainda. O módulo 17 é lá no Camtasia, que é o. É, como você vai formatar? Não, meu Deus. Como é? Gente, meu Deus, quando a gente faz o vídeo, a gente tem que. Dê um branco. É pra você. Ajeitar o vídeo para subir para o YouTube, eu esqueci a palavra, mas já já eu me lembro. É, ativando o modo profissional gratuitamente, a gente ensina a instalar grátis para você não pagar nada. É, deixa eu ver, são duas aulas aqui, como ativar o serial Q do Camtasia 8, o módulo 19. São todas as opções para você gravar vídeo, gravar vídeo com desfoque e com voz fina, se você quer gravar um... No um canal, tipo de, de sexualidade você não quer aparecer, ele te ensina como desfocar o rosto e como modificar a voz, que é para ninguém te reconhecer. Editar, gente, na edição do vídeo, Cantasia, me lembrei da palavra. Como gravar a página de vendas e editando no Camtasia. Agora vamos começar pelos bônus. Tem o um bônus aqui, que é a semana do desafio. A semana do desafio da semana produtiva. Quer dizer. Aí aqui ele te dá aqui duas semanas, pra, ele te desafia em duas semanas você fazer vendas. Ele te diz passo a passo o que, é que você tem que fazer na primeira semana. Eu comecei a assistir essa aula agora. Na primeira semana e na segunda semana. Ele te diz o beabá, você tem que fazer isso, isso, isso, isso. No outro dia você tem que fazer isso, isso, isso, isso. Então ele te diz tudo o que você precisa fazer. Aí começou aqui os bônus extras, né? que tem um bônus de copyright do Tio Sava, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um bambambam bam, bam no marketing digital, inclusive ele é meu conterrâneo né, de Fortaleza, e ele ganhou já muito dinheiro e ainda ganha dinheiro com o marketing digital. É, ele fala que quem é ele, os pontos-chave de ativação, vozes, prática, estratégia de tangibilidade, dança das palavras, são técnicas que ele usa. Ele é formado em cinema, ele é formado em... em eu não me engano é em marketing também. Então ele é uma pessoa super inteligente assim para fazer campanhas. Então ele ele ganha muito dinheiro com isso. O bônus do Kev, que é um Instagram, ele ensina algumas coisas sobre Instagram aqui. O bônus do Sandro aqui que são mini site na prática. São 14 aulas para você fazer um mini site, tá aqui, ó. Isso aqui eu nem comecei ainda. Que agora não me interessa trabalhar com mini site, mas depois eu vou olhar isso aqui. Para quem interessa, deixa eu mostrar aqui, ó. É como criar um mini site, contratando seu domínio, contratando sua hospedagem, como escolher seu domínio. É, deixa eu ver mais o que, que eu fiz aqui, Jesus. Vale, meu Deus, peraí. Pronto, criação de menus não é isso aqui, não. Peraí que eu apertei alguma coisa aqui que não deu certo. Hum, tá aqui, pronto. Como escolher seu domínio instalando o WordPress? Configurações de blog, introdução à criação de páginas, criação de menus, criação de páginas e menus, introdução à edição de artigo, editando seu artigo, editando seu, seu artigo, parte 2, configurações finais, aula 14: como fazer backlinks e vencer a concorrência. Aqui eu confesso para vocês que não, eu não tenho interesse de fazer isso agora porque é muito trabalhoso. Aí tem um bônus do Diego. Se você não quer aparecer, aqui ele ensina vocês a gravar canais, tanto de nicho como de vídeo review, sem aparecer. Tem um bônus do Evaí também, que é maravilhoso. O curso do Evaí eu já fiz também. Ele dá muitas dicas sobre o marketing digital. Aqui, ó. Ele já ganhou mais de 100 mil. Hoje aqui já, já ultrapassou no, no YouTube. Nichos lucrativos, criando um canal do zero, encontrando conteúdo para o seu canal, criando um vídeo para o canal de nicho, subindo vídeo para o YouTube... Aí tem uma explicação, tem um final. Aqui é o, o bônus do Romulo, que é para viralizar os vídeos. Esse cara aqui, ele ensina você a fazer thumbnail chamativas. que ele é um expert em thumbnail, que é o que chama muita atenção nos vídeos. E o bônus do Alexandre, que é investir em influenciadores do Instagram, que são as parcerias. né? E o bônus do João Pedro, João Pedro, só sendo mesmo, João Pedro. Ele é um nômade, ele vive viajando e trabalha só com marketing digital. Também ganha muito, muito dinheiro. Então, aqui são todos os, os bônus que tem no curso, fora as aulas do Guga. E quando for em janeiro, ele vai colocar mais aulas, porque o YouTube vai ter uma modificação na plataforma, né? Então, ele vai colocar mais aulas no curso, ele vai atualizar o curso para poder a gente trabalhar com essa nova versão do YouTube que normalmente tem muitas pessoas que já trabalham com a versão nova, mas tem muitas que trabalham... A maioria trabalha com a versão antiga. Então, ele já vai atualizar o curso para ensinar as pessoas a trabalhar com a versão nova do YouTube. Então, vamos voltar lá para o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham entendido tudo sobre o curso YouTube Money e o que ele já revolucionou na vida de muitas pessoas. né? A mudança financeira que ele já trouxe para muitas pessoas. E hoje... Eu vou falar para vocês que ele, ele está na Black Friday. tá com um desconto maravilhoso de 100 reais. Ele custa R$297. tá por R$197, tá? Então, quem quiser, é só me chamar no WhatsApp. Mas eu vou deixar o link também do curso aqui embaixo. Mas se você tiver qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Na descrição do vídeo no primeiro comentário tem o um link do curso. Se você quiser entrar para dar uma olhadinha também. E ele tá parcelando em até 12 vezes no cartão. Então, somente até o dia 30 agora. Depois disso, acabou. Ele volta ao preço normal e não tem mais desconto tão cedo. Só na próxima Black Friday, agora, no ano que vem. Então aproveitem, corram, vão lá no link do, da descrição do vídeo. Adquira o seu curso e comece já a ganhar dinheiro, porque o YouTube hoje está numa febre. Todo mundo agora está ganhando dinheiro com o YouTube. Então, corra lá. Não perca essa oportunidade de mudar a sua vida. Já estamos chegando no final do ano. Nós já estamos em dezembro. O que você fez para mudar? Qual foi a atitude que você já tomou para mudar a sua vida? Ainda está pensando o que vai fazer? Então, essa é a oportunidade que você tem de, a partir de hoje, começar a mudar o seu destino. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço novamente que se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho das notificações e deixe seu like e seu comentário. Se você conhecer alguém que esteja interessado no curso YouTube Mônico, compartilhe esse vídeo com seu amigo para ele ver como é o curso por dentro. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe e não esqueça, ativa o sininho das notificações.